Agora porque se falando que nós estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, gente, um joguinho de terror é nóis. Vocês estavam querendo. Eu trouxe! O nome do jogo da vez é Stall Away. Ou seja, é o Stowaway. Away. <risos> é, eu não sei do que se trata o jogo. Parece Cyberpunk. De acordo com os caras vai ter queda de FPS, então eu espero que isso não influencie muito. Mas vamos ver botão esquerdo para pegar os itens, navegue pelo até o outro lado do deck, objetivo só, Achar uma lanterna, tá, e como é que abre aquilo, jogo você não me ensinou como é que abre isso, tá, no pause, tá, tem um pulo muito estranho, ah posso, ai, ai, ai, gente, aham, eu... uhum. Uhum. Eu não tenho animação de agachar. Bom, gente, o jogo tá em alfa ainda, tá? Então... Então vamos dar um desconto pro jogo. Ah, eu posso levantar! Ah. ah. Tá, vamos descobrindo como é faz as coisas na marra. Gente, esse aqui é o... Ah, peraí, isso aqui deve ser uma lanterna. Não. Isso aqui é o... Maggie! A gente eu chama o Maggie. Ele está aqui conosco. Tá, botão esquerdo para pegar os itens. Bom, vamos indo. Ó, ó, aqui tem queda de FPS. Ok, vamos indo. Eu não sei do que se trata. O jogo ainda está em Alpha. Parece ser um jogo muito bom, feito no DK4. Então, ele provavelmente terá gráficos belíssimos. Quem, quem está tirando selfie de mim? Tab para... Ah. Que isso, é uma câmera? Gente, que será aquilo? Botão direito para dar zoom enquanto você segura os itens. CCT, tá, tem um range, um isqueiro duas baterias precisa uma lanterna tá ele tá explicando aqui um isqueiro tem pouca coisa ele tá falando das visões bagulho assim siga as teclas para seguir o objetivo beleza e o Meg por que, que você está voando a gente eu acho que uma quedinha de FPS é de boa né Meg, fica aqui. Não atravesse o chão igual da última vez. Bom, opa! Opa! Apareceu. pressione o O. Ah! O! Abre de novo. Ah! Que isso? Vai cair? Uhum. <risos> Tô sem sinal. Meg, me ajuda! Eu já tô comendo, Meg. Meg. Uh. Ah, dá pra manipular a porta. A. K. Tá, ah, ali é a porta principal. Deixa eu ver como é que abre a porta. Ah, aqui abre. Nossa, que hard. Pera aí, tá. Eu abri e aí eu empurro pra... Nossa senhora! Então é, peraí aí gente. Clica, gira e arrasta pra frente. Oi, o que será que é esse jogo? De acordo com ele, eles estão baseando em Outlast e Soma. Então vai ter perseguição, eu acho. Up. Tá, isso aqui já prendemos. Tem alguma coisa parada ali de pé. Que estranho, gente. O que será que tem ali? D-Deck. Nosso objetivo era... Vá para o D-Deck. Ó, oh, tem alguma coisa brilhando ali. Vamos pro D-Deck. Meg, eu vou ter que te deixar aqui, Meg. Toma cuidado para não morrer. Eu tenho que. Ai, meu Deus, tem alguma coisa ali. Ai, meu Deus, Aids. É Meg, venha comigo, Meg. Somos apenas eu e você dois amigos em uma aventura. O que será que é essa câmera? É o bicho ali, o capeta? I. Ah, cair com certeza eu preciso achar gente eu não estou não conseguindo ler esses negócios tá essa carta tá tipo muito estranha tem alguma coisa aqui gente tem alguma coisa aqui definitivamente tem alguma coisa aqui tinha alguma coisa aqui definitivamente Seja lá o que era, não é muito agradável. Pressione para mostrar a última carta. Peguei mais um isqueiro. Não tem lanterna em nenhum lugar. Cadê o Meg? Meg? Meg, vem comigo. A gente, descemos no inferno ou vamos aonde o monstro veio? Eu vou aonde o monstro veio. Tem uma probabilidade dele não estar aqui. Eu não sei qual é pior. Vamos pra cá. Meg, eu sei que você pode me proteger. Oi. Oi, gente. Vocês estão aqui. O que foi isso? Barulho. Calma. Eu ouvi um barulho. Não sei da onde. Armazém. Maggie. Meg. Fica aqui, Ilhas. S. Ah, uma armadura muito louca. Parece aquele negócio do Star Wars. Ih! Acabou meu isqueiro. Não. Não, eu gostava do meu isqueiro. Deixa eu dar uma olhada nas notas. Achar uma lanterna, achar uma caixa, achar uma válvula. Tá, gente, fodeu. Tá, só isso. Fodeu. Estamos sem luz. A nossa vida acabou. Agora, daqui a pouco, teremos que citar o testamento de Jeová. Porque. Mag. Maggie... Ih! Ah, oi, Maggie. Não me largue. O Mac atravessou o chão de novo. Nós temos essa porta aqui. Mac! que pode nos ajudar agora ai, ai meu deus calma fecha isso tá, não dá pra fechar ai meu coração tem uma nota aqui Deu... aqui Tá, tem um nas ventilações, em cima tá fazendo um barulho estranho. Está ficando maior o barulho. Eu vou ter que passar... Ah, tá. Tá falando aqui do agachar. Então, não dá pra vir pra cá. Que se são essas? Ali, gente, a caixa de ferramenta que a gente precisa. Meu é o próximo objetivo. Gente... Se o monstro aparecer, a gente tem que... Opa, bateria. Só que eu não sei usar a porra da... Lanterna. Tá, temos um isqueiro. Oh yeah! Pode vir que eu... Eita. Oxi, calma aí. Pode vir que eu... Pode vir quente que eu tô fervendo. Uau. Uau. Gente, a gente tem que usar isso aqui muito, muito nos cuidados, porque isso aqui aparece que eu comprei na 25, você compra um acaba em 3 segundos. Tá foda aqui a situação. Então a gente, quando o monstro aparecer, a gente tem que fazer o seguinte. A caixa de ferramenta. Bom, não dá pra fechar isso aqui. Quando o bicho aparecer, gente, a gente tem que falar o Drikandalahai. Não sei se vocês conhecem, mano, é um funk muito bosta. É muito bosta. Nunca que funk foi bom, ainda mais com isso. Quando a gente pega o item, a gente vai derivar um trigger, tá, gente? Porque o jogo funciona assim, pega o item, ative, mude a variável e o monstro aparece, ó. Monstrinho. Nós já temos a nossa... Precisamos da válvula e da lanterna. Eu estou aqui, cantando pra vocês, quem você pensa que é? Uau, vou bugar você, tá você é mais forte do que eu, hoje eu estou aqui, com medo desse navio. Ai. É a vida, gente Tem uma coisa que eu não gosto É navio, barco, cyberpunk Ih, fechou minha porta Vou ter que subir Por que, que tem umas velhinhas aqui? Parece que o monstro gosta de iluminar o caminho Ah, não Gente... Oi... Eu estou com pouca luz aqui. Se a minha lanterna acabar eu vou chorar. Gente, minha vida acabou agora. Minha vida acabou. Ah, voltou. Ai meu Deus, o que é aquilo? O que, que é aquilo? <risos> Ih, quebrou. Eu falei, gente, estou muito quente. Pode vir quente que eu estou fervendo. Cai, fiô! Oi. É, típico. Hello, motherfuckers. Eu cheguei. Agora é o que? Mais pilha. Gente, eu acho que a lanterna tava lá no começo e eu não achei. Certeza absoluta. Bom, estamos apenas dando o explorador no Alpha, né? Então, vamos ver até onde eu chego sem morrer. ei. Sem efeitos sonoros de terror. Esses efeitos sonoros não estão na minha paleta. Ai meu deus tem um bracinho aqui gente, <risos> ele quer uma mãozinha, <risos> alguém precisa de uma mãozinha gente, <risos> piadas ruins. Ai. Eu precisava da minha lanterna né. Ele está fazendo um coral ali, Filha, eu não tenho lanterna. Tá, eu peguei a válvula. Agora eu posso arrumar. Vai, fi. O que, que eu faço com isso? Gente. Aí, se eu girar pra lá. Pra lá. Meu Deus, que válvula muito louca. Válvula. Deixa eu ler a última nota. É... A pressão está muito alta de um nesses dias, vai explodir. Eu me preocupo o quanto que essa válvula vai arrumar a pressora. Bom, se os capitães não me escutam, o problema não é meu. Então isso significa que a pressão não está sendo bem... Opa! Que isso eu fazendo? Oh, eu, gente, eu não tô fazendo nada! Tá, porra. Tá, não dá mais para mexer. Então, isso significa que fizemos certinho. Don't let him out. Oh my God. Tá, vamos voltar então. Desligamos a pressão. Pra quê? Não sei. Ah, efeitos. Gente, sabe por que o vai é ser nisso? Porque ele já é... é apertado, gente. Lugares apertados não dá certo com o terror. Tá, a gente vai descer agora. Deixa eu ver. Nós viemos daqui. Então nós desceremos, eu vou descer e conhecer a área aqui embaixo, tá a gente pode correr então isso não é algo bom, control para agachar, mais um isqueirinho, gente alguém, se alguém viu a lanterna me fala onde que tava, eu já vim aqui, vamos primeiro para lá. Tô gostando. Não estou gostando. Gente, fizeram um ritual aqui, mataram meu amigo, amigo, ah, tem uma carta aqui, N. Então agora a gente abaixa. Me disseram que essa é uma demo de 20 minutos assim no máximo, porque é um alpha, né? Nem demo, é alpha, gente. Os caras só atacaram a ideia e colocaram no Kickstarter. Porque é normalmente assim que você funciona, né? Porque se o povo gostou, do que adianta você fazer um projeto se ninguém gostou? Por isso que eu apoio o Kickstarter. Eu apoio e odeio, né, gente? Porque tem gente que se abusa disso aí, faz jogo interminável. Não atualiza. Tipo, Infestation. Por isso que eu não gosto de Infestation, gente. Os caras lucraram tanto dinheiro, só que os caras não fazem nada com o jogo. Mantém aquele treco. Subir, vou subir, gosto de subir, subir é legal, subir faz as pessoas felizes, só queria uma lanterna, mas eu não achei, então a gente está jogando sem lanterna, que não é uma boa ideia, correto, e não dá mais para voltar, é a gente queria tanto uma lanterna, Ué, a câmera tá na sala lá onde a gente pegou. Ok. Parece que quando faz esses barulhinhos de foto significa que mudou a, o lugar da câmera. Oi, Zed, estou bem-vindo aqui. Eu não estou fazendo nada. Apenas estou procurando uma pessoa aqui. Ela está atrás de você. Ah, não tá não. Ah, ela tá atrás de mim sim! Gente, me ajuda. Deus. Gente, tô com medo. Eu tô com muito medo. Achei a válvula. E... espera. Agora temos que ir no D-Deck. Pra lá. Só vai. Se de deck subir nas escadas. Fecha. Eita, ignorei a matéria, gente. Eita, porra, ignorei a matéria. Ok, não, não, não, não faz parte. Ela vai vir atrás de mim. Não é pra cá. Ai, meu Deus, gente. Gente, eu tô quieto, mas não é culpa minha. Eu juro. Fechou a porta. Ai, nossa, gente. Ai, fiz pressão agora. Provavelmente eu consegui sair vivo dela. Eu nem vi como é que ela é, um monstro. Mas ainda bem. Gente, deu uma parada de gravar aqui muito louca. Eles abriram isso aqui. Eu vou responder depois. É, então, esse aqui foi... Stow Away. Um jogo aí muito louco. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição. Pra vocês darem uma jogada, procurarem a lanterna. Porque eu não achei o caralho da mas então é isso espero que vocês tenham gostado deem like favorito inscreva no canal compartilhe o vídeo não se esqueça de comentar se é possível avaliar esse aqui vai ser um dos poucos vídeos da semana mas olha que vocês curto até o próximo vídeo gente então pessoal falou então agora porque está falando da Gamax, estamos aqui com mais um vídeo e hoje um jogo RPG Maker Undertale vamos fazer